Olá, para desativar uma enquete, basta selecionar a enquete e clicar em desativar essa enquete. E pronto, a enquete foi desativada. Bom, é isso e obrigado!